Bom dia, estamos aqui hoje com mais um Ana Savoy Responde. Vamos então para a primeira pergunta do dia. A pergunta de hoje é da Silvana. Quais são as doenças contraindicadas para fazer micropigmentação, Ana? Nossa, boa pergunta, Silvana. Silvana, é, todo profissional micropigmentador tem que ter uma ficha de anamnese. E essa ficha de anamnese nada mais é do que uma ficha que contém o histórico de saúde da nossa cliente, não é mesmo? Tem também os dados particulares dela, mas é mais importante que a gente tenha o histórico. Aqui é, no meu espaço, na minha escola, eu costumo ensinar aos meus alunos que todo problema de saúde, é, onde a pessoa use um medicamento contínuo, ou tenha um acompanhamento médico, ou eu faço um tratamento, ou passe por sessões de terapia. Todos esses pacientes, clientes, pacientes, eles precisam trazer para a gente uma autorização do médico datada, carimbada e assinada, senão não tem é, validade nenhuma. Nenhuma dessa, desses problemas de saúde vai fazer com que o pigmento não pegue. Tá? Em qualquer tipo de pele, em qualquer problema de saúde, é, o pigmento vai fixar. O problema vai estar na cicatrização, tá? Então a gente tem que pedir. Normalmente as grávidas é, não podem porque elas estão numa situação de cuidados, então... Elas podem sim esperar um pouco o bebê nascer, amamentar, mas caso isso seja uma vontade inevitável, peçam autorização para o médico. As pessoas que sofrem de é, pressão alta, né? quando a pressão sobe, né? a, o sangue fica mais fino e começa a sair muito. Então, também precisa estar tá medicada, é, não tem problema nenhum com a micropigmentação, então para você não ter problema nenhum com a sua cliente e nem com o pós cicatrização, pede uma autorização, não custa nada, é rapidinho, se ela quiser mesmo ela vai buscar, tá bom? Isso vale o seu nome. Um beijinho, até a próxima!